Olá! Vamos viver bem a Semana Santa? Faça este propósito vivendo a sugestão de prática espiritual para hoje. Música Permanecer com Maria à espera da ressurreição de Jesus por meio do Santo Terço. Compartilhe com os amigos e familiares e viva bem a Semana Santa! Deus te abençoe.